Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 25 – O Pós-Morte na Visão dos Espiritualistas O espiritualista possui grande vantagem em relação aos profitentes das velhas manifestações religiosas. Quando entra em comunicação com inteligências do outro lado, que já habitaram corpos terrenos, naturalmente as interroga com avidez acerca de suas condições de vida, bem como dos efeitos das ações praticadas na Terra sobre seu estado atual. As respostas a essas perguntas geralmente correspondem aos pontos de vista sustentados pela maioria das religiões, mostrando de igual modo que o caminho da virtude é a estrada para a suprema felicidade. É-nos apresentado à consideração um sistema definido, que elucida amplamente as vagas cosmogonias de antigas eras. Esse sistema aparece em livros que descrevem a experiência dos que nos precederam na nova vida. Devemos lembrar, contudo, que tais obras não são produzidas por escritores profissionais. Deste lado está o chamado escritor automático, que recebe a inspiração, e do outro, a inteligência que a transmite. Ambos, no entanto, podem não ter sido dotados pela natureza com a capacidade literária, mesmo em grau mínimo, ou ainda tido experiência prévia de encadear uma narrativa. De igual modo, é preciso levar em conta que o trabalho produzido é resultado de processo incômodo, o qual, em muitos casos, torna-se cansativo. Se imaginássemos alguém na Terra que, para escrever, usasse o telefone em lugar da caneta, poderíamos estabelecer grosseira analogia com as dificuldades do espírito operador. Nadobstante, obstante, a despeito de todas as limitações, as narrativas são muitas vezes claras, dramáticas, de grande interesse. Sobretudo, raramente deixam de ser interessantes, pois nos mostram hoje o caminho que deveremos percorrer amanhã. Disse que tais narrativas variam muito e são contraditórias. O autor não pensa assim. Dedicou longo tempo à leitura atenta de muitos volumes tidos como relatos de experiências póstumas, bem como de grande número de mensagens obtidas em círculos familiares, resguardados do grande público, e ficou perplexo com a concordância existente. Vêm-se aqui e ali narrativas em que a autossugestão se patenteia e, ocasionalmente, há desvios para o sensacionalismo. Mas, no conjunto, as descrições se apresentam sérias, ponderadas e concordantes entre si, ainda que difiram nas minúcias. As histórias de nossas próprias vidas também variam nas particularidades, e um crítico de Marte, por exemplo, que recebesse relatos de um camponês hindu, de um caçador esquimó e de um professor de Oxford, bem poderia recusar-se a crer que experiências tão divergentes se encontrassem no mesmo planeta. Essa disparidade, porém, não existe do outro lado. Não há ali, tanto quanto saibamos, contrastes extremos dentro da mesma esfera de vida. Na verdade, pode ser dito que a característica da vida na Terra é a mistura de diversas espécies ou graus de experiência, enquanto que a do outro mundo é a subdivisão e a separação dos seres inteligentes. O céu é lá distinto do inferno. Nos tempos atuais, as pessoas poderiam, e algumas vezes o conseguem por algum tempo, tornar este mundo um céu, conquanto haja extensas regiões que se afiguram imitações convincentes do inferno. Quanto ao purgatório, pode ser este entendido como a condição normal da Terra. De modo geral, os espíritos podem estar em três condições. Aos que, embora tenham trocado os corpos mortais por corpos etéreos, se mantêm na superfície deste mundo ou em suas proximidades por serem de natureza grosseira ou terem interesses mundanos acentuados. Tão rude pode ser a constituição de seus corpos extraterrenos que chegam a se tornar visíveis até mesmo a quem não possui a faculdade da clara evidência. Nesta classe errante e infeliz, encontra-se a explicação de todos os fantasmas, espectros, aparições, bem como das casas assombradas, que têm despertado a atenção da humanidade em todas as fases da história. Já os espíritos, tanto quanto lhes possamos compreender a situação, nem começaram uma vida espiritual propriamente dita. Esta só se inicia quando se rompem os laços mais fortes que os prendem ao mundo material. Por sua vez, os que realmente começam a nova vida se veem na situação correspondente às próprias condições espirituais. Num ambiente que tipifica seu estado de espírito, onde a iluminação varia do nevoeiro à escuridão, eles encontram em companhia de seus semelhantes a punição da crueldade, do egoísmo, do fanatismo e da frivolidade. Essa situação não é permanente. Todavia, os que não se esforçam por conquistar planos mais elevados ficam aí indefinidamente, enquanto os que acolhem as orientações dos espíritos socorristas, ainda que estejam nos círculos de salvamento próximos à superfície terrestre, cedo aprendem a lutar para atingir zonas mais luminosas. No intercâmbio espiritual de seu grupo familiar, o autor experimentou contato com seres das trevas exteriores e teve a satisfação de receber seus agradecimentos ao oferecer-lhes visão mais clara de seu estado espiritual, das causas que os levaram àquelas condições e dos meios para a própria cura. Esses espíritos parecem constituir ameaça constante à humanidade, pois, ao penetrarem na aura protetora dos indivíduos, se esta de algum modo se tornou defeituosa, podem transformar-se em parasitas, passando a influenciar as ações de seu hospedeiro. É possível que a ciência do futuro descubra que muitos casos de manias inexplicáveis, de violência insensata e de súbita rendição aos hábitos viciosos não tenham outra causa. Isso seria um argumento contra a pena capital, uma vez que os referidos espíritos ampliariam o poder de dano do criminoso. Há que admitir que o assunto é, por enquanto, obscuro, e se complica pela existência das chamadas formas pensamento e outras produzidas pela imersão da memória. Além disso, sabe-se que nem todos os espíritos ligados à Terra são necessariamente maus. Assim é que, por exemplo, os monges devotos de uma venerável abadia de Glastonbury poderiam ficar vinculados aos antigos retiros tão somente pela força da devoção. Se o nosso conhecimento a respeito das condições exatas dos espíritos mais próximos ao planeta é precário em relação às dos espíritos que estão em regiões de punição, é ainda mais. A história, um tanto impressionante, relatada em indo para o oeste do Sr. Ward. Existe outra mais comedida e verossímil em A Vida Além do Véu, do Reverendo Veil Owen. Há narrativas no mesmo sentido nas Visões de Swedenborg, no livro Espiritualismo do Juiz Edmonds e em outras obras. Nossa falta de informações pessoais acerca do assunto deve ser o fato de não sermos qual Hamlet, que mantinha contato direto com os que vivem nessas esferas mais baixas. As notícias que temos são indiretas, por meio de espíritos mais elevados que realizam um trabalho missionário junto deles. Trabalho este que parece ser executado com as mesmas dificuldades e perigos que rodeiam quem tenta evangelizar as raças ignorantes da Terra. Temos lido que espíritos elevados descem a esferas muito inferiores, lutando contra as forças do mal. Que existem príncipes das trevas terríveis em seus domínios e que é imenso aglomerado de almas infelizes para onde escorre incessantemente a lama psíquica do mundo. Tudo isso, porém, deve ser considerado mais como instrumento terapêutico que penal. Essas regiões são, por assim dizer, sombrias salas de espera da nova vida, hospitais para as almas doentes que sofrem a experiência depuradora a fim de alcançarem saúde e felicidade. Mais completas são as informações que recebemos das esferas felizes, onde a beleza e a felicidade, ao que parece, são graduadas pelo desenvolvimento espiritual de seus habitantes. Dizemos desenvolvimento espiritual em lugar de bondade e altruísmo para melhor entendimento do que aí se passa, pois é no sentido de desenvolvimento espiritual que se dá o crescimento da alma. Trata-se, por certo, de assunto que não se vincula propriamente ao intelecto, embora a união das faculdades intelectuais e espirituais produza naturalmente seres mais perfeitos. As condições de vida nessas esferas são descritas como de intensa felicidade. É a verdadeira vida do além, a única que corresponde à concepção de justiça e de misericórdia da inteligência central. O ar, as paisagens, os lares, o ambiente e as ocupações são minuciosamente descritos, conquanto haja sempre a ressalva de que palavra alguma faz justiça à gloriosa realidade desses planos. Talvez haja certa dose de parábola ou analogia nesses relatos, mas o autor inclina-se a aceitá-los tais quais se apresentam, e acredita que a Terra de Verão, de Davis, é tão real e objetiva para seus habitantes quanto é nosso mundo para nós. Fácil é levantar-se a seguinte objeção. Por que então nada vemos? — é razoável conceber que a vida etérea se expressa em termos etéreos e que, exatamente como nós, com cinco sentidos materiais, nos afinamos com o mundo material, os espíritos, com seus corpos etéreos, sintonizam com as paisagens e os sons do mundo etéreo. Aliás, o vocábulo éter só é usado por conveniência, para exprimir algo muito mais sutil que nossa atmosfera. Não temos, em verdade, prova alguma de que o éter dos físicos seja o mesmo instrumento do mundo espiritual. Pode haver aí outras essências sutis que sejam muito mais delicadas que o éter, como é este, se comparado com o ar. O céu espiritual, portanto, seria a sublimada e etérea reprodução da terra e da vida terrena em condições mais elevadas e melhores, embaixo como em cima. Dizia para Celso, estabelecendo o princípio fundamental do universo: o corpo transporta suas qualidades espirituais e intelectuais inalteradas quando transita de uma sala da grande mansão universal para outra mais próxima. Sua forma também não se altera, conquanto o jovem e o velho tendam a adquirir expressão de completa maturidade. Admitindo isso, devemos considerar razoável a dedução de que tudo mais seja assim e que as ocupações e o sistema geral de vida propiciem oportunidade para o exercício dos talentos especiais do indivíduo. O artista sem arte e o músico sem música seriam, de fato, figuras trágicas, e o que se aplica a estes deve estender-se a todo gênero humano. Há, de fato, uma sociedade muito complexa, onde cada um encontra o trabalho a que mais se adapta e que lhe causa maior satisfação. Por vezes, há possibilidade de escolha. Assim, em O Caso de Lester Coltman, escreve o estudante morto. Algum tempo depois de minha partida desse mundo, tinha ainda dúvidas sobre qual seria meu trabalho, se a música ou a ciência. Depois de pensar muito seriamente no assunto, decidi que a música seria meu passatempo e que meus esforços maiores deveriam ser canalizados para a ciência em todos os aspectos. Quem lê tal declaração sente naturalmente o desejo de conhecer em profundidade esse trabalho científico, inclusive as condições em que se realiza. Lester Coltman é claro. O laboratório que dirijo tem por principal objetivo estudar os fluidos e vapores que formam a barreira entre o mundo material e o espiritual. Acreditamos que, após muito estudo e experimentação, nos será possível atravessá-la. O resultado dessa pesquisa pode ser o abriticésimo da porta que separa a terra das esferas espirituais. Adiante, Lester Coltman, dá uma descrição mais ampla do contexto de seu trabalho. Essa descrição pode ser considerada típica de muitas outras. Diz ele, O interesse evidenciado pelos homens e mulheres da Terra a respeito das características de nossos lares e locais de trabalho é, obviamente, natural. Entretanto, não é muito fácil descrevê-las usando a linguagem terrena. Assim, darei como exemplo minha maneira de viver. Daí poderá ser deduzido o modo de vida de outros, de acordo com seu temperamento e estágio mental. Continuo aqui o trabalho científico iniciado na existência terrena. Para isso, visito com frequência um laboratório que possui excelentes condições de experimentação. Tenho minha própria casa, extremamente agradável, com uma biblioteca repleta de livros de referência, obras históricas, científicas e de medicina na verdade, com todos os gêneros de literatura. A nós, esses livros, afiguram-se tão essenciais como são os da Terra para os encarnados. Em minha casa, há também uma sala de música que reúne todas as formas de expressão de sons. Possuo pinturas de rara beleza e móveis de delicado padrão. Atualmente vivo só, mas recebo frequentemente a visita de meus amigos, assim como os visito também. Se, por vezes, a tristeza de mim se apodera, saio à procura daqueles que mais amei na terra. De minha janela vista-se ondulante campo de grande beleza e, a pouca distância, uma casa aberta para a comunidade, onde muitas almas que trabalham em meu laboratório vivem em feliz harmonia. Meu assistente-chefe é um velho chinês muito querido, que presta valioso concurso em análises químicas e exerce o cargo de diretor dessa comunidade. Além de excelente filósofo, ele é também pessoa admirável, de grande simpatia. Eis outra descrição que trata do mesmo assunto. É muito difícil discorrer sobre o trabalho no mundo dos espíritos... Aqui as tarefas são distribuídas segundo o progresso de cada um. A alma que veio diretamente da terra ou de outro mundo material deve ser ensinado tudo o que ela negligenciou na existência precedente, a fim de que possa desenvolver suas qualidades rumo à perfeição. Sofrerá tudo o que fez os outros sofrerem. Se tem grande talento, poderá aperfeiçoá-lo, pois a bela música ou outro dom qualquer, nós os temos mais elevados. A música é uma das grandes forças motoras de nosso mundo. No entanto, embora as artes e os talentos possam ser levados à sua máxima expressão, o grande trabalho das almas é o de se depurarem para a vida eterna. Há excelentes escolas para os espíritos crianças, além de aprenderem todas as coisas a respeito do universo conhecido e de outros reinos regulados pelas leis divinas, recebem lições de altruísmo, de verdade e de honra. Os que aprendem como espíritos crianças e retornam ao mundo material, revelam-se aí portadores das mais altas qualidades. Todos os que levaram a existência terrena executando apenas trabalhos físicos, quando aqui chegam, têm muito que aprender. O trabalho é algo fascinante e os que se tornam mestres de almas aprendem muito. Espíritos literatos transformam-se em grandes oradores, falando e ensinando em eloquente linguagem. Há livros, mas diferentes dos da Terra, quem estudou as leis terrenas ingressa na escola para espíritos como professor, com a incumbência de ensinar tudo que se relacione às questões de justiça. O soldado que, na existência física, aprendeu as lições da verdade e da honra, tem, em qualquer esfera ou mundo, a função de guiar e ajudar as almas, trabalhando pelo entendimento da verdadeira fé em Deus. No grupo doméstico do autor um espírito familiar discorreu sobre sua vida no além, em resposta a perguntas que lhe foram feitas nestes termos. O que faz você? Cuido de crianças, amando-as e servindo-lhes de mãe. Ocupo-me de música, além de várias outras coisas. Trabalho aqui muito mais que na velha terra. Não existem sons perturbadores à nossa volta, e isso faz que tudo se torne mais feliz e completo. Fale cerca de sua habitação? É — Encantadora. Jamais vi residência semelhante na terra. São tantas as flores. Há um esplendor de cores em todas as direções, maravilhosas e diferentes fragrâncias que se misturam deliciosamente. — Você pode ver outras casas? — Não. Se pudesse, a paz seria destruída. Buscamos a natureza exterior apenas ocasionalmente, Cada casa é como se fosse um oásis. Além, há cenários grandiosos, outros doces lares formados por pessoas queridas, amáveis e alegres, que são risonhas e felizes pelo simples fato de viverem um ambiente admirável. Sim, tudo é belo. Mente alguma na Terra seria capaz de conceber a luminosidade e a maravilha do ambiente em que vivemos as cores são muito mais delicadas, o sistema de vida familiar muito mais radioso. Talvez deva ser citado outro trecho dos registros do grupo familiar do autor, uma vez que a força comprobatória de seu conteúdo inspirou a completa confiança das pessoas ligadas aos fatos. Pelo amor de Deus, sacudam a mente dessas pessoas tolas que se recusam a pensar, o mundo necessita desse conhecimento. Se eu o tivesse possuído enquanto na terra, ele teria alterado minha vida. O sol teria brilhado em meu caminho sombrio se eu tivesse antevisto que estaria à minha frente. Aqui não há conflitos, pois todos apoiam as ideias da maioria. Estou interessado em muitas coisas, principalmente as que dizem respeito ao ser humano, como o seu progresso e, acima de tudo, a regeneração da Terra. Sou dos que trabalham por esta causa ombro a ombro com vocês. Nada temam. A luminosidade será tanto mais intensa quanto mais profunda for a escuridão. Voltarei muito breve, se Deus assim o permitir. Nada poderá opor-se a essa luminosidade. Nenhum poder das trevas pode suportar, sequer por um minuto, a luz divina. Todo o trabalho das multidões contra a vontade de Deus será destruído. apoiem se mais em nós, pois nossa capacidade de auxílio é imensa. Onde você está? É tão difícil explicar-lhes nossas condições de vida. Estou onde mais desejaria estar. Isto é, com meus entes queridos, em contato direto com todos vocês ainda no plano terreno. a comida aí? Não na forma que vocês conhecem, mas muito mais delicada. São tantos os frutos e perfumes deliciosos, além de outras coisas que vocês não têm na terra. Ficarão surpreendidos com o que os aguarda aqui. Tudo belo e elevado, suave e luminoso a vida material e é preparação para este plano. Sem esse treinamento, eu não teria sido capaz de entrar neste mundo admirável e glorioso. Na Terra, aprendemos as lições, e nesta esfera, recebemos a grande recompensa, o verdadeiro lar, a vida real, é a luz do sol brilhando depois da chuva. O assunto é tão vasto que apenas em linhas gerais poderia ser tratado neste capítulo. Assim, deve o leitor recorrer à admirável literatura existente e que está em constante desenvolvimento, embora pouco ainda conhecida pelo mundo. Livros como Raymond, de Oliver Lodge, A Vida Além do Véu, de Vale Owen, A Testemunha, da Sra. Platts, O Caso de Lester Coltman, da Senhorita Walbrook, e muitos outros, apresentam visão clara e consistente da vida no além. Quando lemos as numerosas descrições da vida após a morte, naturalmente nos perguntamos até que ponto elas podem ser aceitas. Tranquiliza-nos, entretanto, verificar a concordância existente entre todos esses relatos, o que, certamente, constitui argumento seguro em favor de sua autenticidade. Poder-se-ia dizer que tal concordância se origina do fato de derivarem, conscientemente ou não, de fonte comum. Essa é, porém, uma hipótese insustentável. Muitas dessas descrições são feitas por pessoas que não teriam possibilidade de conhecer as opiniões umas das outras. Ainda assim, se apresentam concordantes nos mínimos detalhes. Por exemplo, na Austrália, o autor examinou algumas dessas narrativas escritas por habitantes de lugares remotos que se mostravam honestamente surpresos com o que escreviam. Um dos casos mais impressionantes é o do Sr. Hubert Wales. Este cavalheiro, que era cético e talvez ainda o seja, ao ler um relato do autor a respeito das condições post-mortem, procurou um texto que havia escrito anos atrás, o qual, na ocasião, fora para ele motivo de incredulidade e até de divertimento. Disse o Sr. Wales. Fiquei surpreso quando li seu artigo. Quase perplexo diante da circunstância de que tudo aquilo que eu tinha escrito sobre as supostas condições de vida no além túmulo coincide inteiramente com sua descrição, baseada nas informações que o senhor obteve de diversas fontes. As demais conclusões do Sr. Wales encontram-se no apêndice. Trata-se esta filosofia de magníficos tronos brancos, aos pés dos quais os seres se prostrassem em adoração perpétua. Ela poderia ser considerada reflexo dos ensinamentos recebidos durante a infância. Mas não é assim. Tudo de certo é bem mais razoável. Ela apresenta um campo aberto para o desenvolvimento de todas as habilidades de que somos dotados. A ortodoxia sustenta a permanência de tronos, coroas, harpas e outros objetos, desde que considerados celestes. Não é mais sensato admitir que, se coisas como estas podem sobreviver, todas as demais também poderão, devendo apenas adaptar-se ao ambiente? Quando examinamos as especulações da humanidade vemos que possivelmente os campos elísios dos antigos e os felizes campos de caça dos peres vermelhas estejam mais próximos da realidade que essas fantásticas representações do céu e do inferno surgidas das visões estáticas dos teólogos. Um céu comum e simples pode parecer material a muita gente, mas não nos podemos esquecer de que a evolução é vagarosa, tanto no plano físico como no espiritual. Em nossa situação ainda inferior, não podemos pretender saltar os patamares intermediários a fim de atingir as esferas celestes. Esse terá de ser o trabalho de séculos, possivelmente de milhares de anos. Ainda não estamos preparados para a vida puramente espiritual. Na medida em que nos tornarmos mais depurados, o mesmo sucederá com o ambiente em que vivemos, e, assim, evoluiremos de céu em céu, até que a alma humana se lance no esplendor da glória e os olhos da imaginação não possam mais acompanhá-la. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.